45 aí. segundos e vem que vem Aí, aí vamos passar aquela energia, rapaziada. Aí, aí, aí, olha só Pra você ler como é que eu faço pra proceder. Vem de longe pra caralho, não adianta, hoje você vai perder Não você começar, isso que é freestyle Eu vou fazer a rima pra outro de mal, vale Aí, agora eu vou te falar, não adianta me olhar me dá um virante, vai te matar Pra você entender que eu tô tranquilão Com a boca toda rosa, hoje tu beija o chão Pra você entender, olha a verdade Nosso meu freestyle que é raro aqui com capacidade Aí, olha só, é meu free Por isso eu é né, minha rima, você sabe que você já vai cair Aí, na moral, com esperança Que parece até a Eu faço meu freestyle que é raro, falando aqui pro tempo Só fazendo freestyle nos 45 Pra você ver como é que eu chego agora e eu não minto porque que eu faço nesse proceder. Tu tem 90 segundos e mesmo assim tu vai perder Direito de resposta emicílico Você não é capaz, você não quer que eu, eu não quero dela, então não adianta gritar que tu é favela. Sabe por que vacilão igual você eu ponto no dedo? Tu tá falando isso porque você tá com medo. Sabe por que? É porque eu sou Mina, e quando eu pego Mike é só metralhada de rima. Improvisada. E pra mim não valeu nenhuma das suas palavras Porque pra mim você é uma merda E pra mim você tá que nem uma mente alerta Uma mente lerda que não pensa nada Porque pra mim você não tem flow e nem rima improvisada Falou que eu sou beijão Então por isso que liga moleque nessa improvisação Falou da minha boca Olha como tu é vacilão Prefiro beijar a sua boca não Porque sabe por que? Meu rap é de outro nível Não beijo tua boca Porque tua boca pra mim é lixo What's yeah. E agora eu decreto o teu fim Porque parceiro, tu não é palho pra mim Eu vim de volta redonda Não tô tirando onda Mas depois dessa batalha tu vai pedir pra sentar na anaconda Mas a única que você que é piranha, entende? Olha só Delfi, faça rima, você sabe como que você já vai cair Aí, na namorão, tranquilão, eu vou fazer o um freestyle e a minha improvisação Aí, o de ferraria eu não me escondo, você veio da onde? De volta! Já tá o redondo? Não entendi, eu não acredito Quando eu chego a rima com você, você sabe, eu aperto o gatinho Não adianta, mano, tranquilão, porque tu vai ficar de cara com a minha improvisação é fraco, e outra tranquilo. Você adora você é igual o Johnny, adora invejar pelo do costão. Uou! Muita hora nessa eu vou pra ela. Eita porra, pegou fogo no lugar, caralho. barulho nessa roda. Bagulho ficou doido. Caramba, quem gostou mais aí, oh! Barulho fistar né,